boa tarde pessoal dando continuidade ao treinamento dos arroladores para o SB Brasil 2020 nós vamos baixar uma ferramenta chamada Rotator Server essa ferramenta tem a finalidade de levar as informações ao servidor então para isso nós vamos com o dispositivo Android nós vamos clicar em Play Store vamos na lupa procurar este aplicativo Rotator Server no caso aqui é só digitar Rotator Server é o primeiro da lista a seguir a gente vai clicar nele para instalar, ele vai demorar alguns segundos pronto é, se você desejar pode abrir direto ou pode minimizar aqui provavelmente ele já está na sua área então vamos abri-lo primeira coisa que ele vai pedir é para ativar esse aplicativo e ao mesmo tempo ele vai fazer uma ligação com o servidor servidor da pesquisa tá certo então a gente vai ativar aplicativo agora então para isso você vai selecionar o servidor o servidor que vai receber os dados, tá certo? Então vamos selecionar aqui. Esse penúltimo aqui chamado server privado. Pronto, vamos selecioná-lo. Ele vai pedir um nome específico, o um nome do servidor específico para o qual a pesquisa está ligada, tá certo? Então vamos colocar todos em letra maiúscula. R de Romeu, P de Pato e B de bola. RPB. B. Vamos dar OK. Aguarde um tempo e vai apresentar um exemplo. Então a gente vai apagar o exemplo. Se confirma se quer apagar esse exemplo? Sim. agora o que, que a gente vai fazer a gente vai baixar o questionário que a gente vai utilizar tá certo é o questionário vamos clicar aqui em download o número do questionário é o 1119 e o service, o supervisor ou administrador expect. E a senha vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. E poderemos exibir o texto aqui, tá correto? E clique em fazer o download no botão download, pronto esse questionário que a gente vai utilizar nessa primeira fase de arrolamento já está presente ok que é o questionário 1119 é como eu falei anteriormente ele vai auxiliar os arroladores a registrar os dados para o servidor que no futuro o pesquisador eles vão utilizar esses dados tá certo então vamos clicar na fase 1 de arrolamento eu vou clicar aqui eu cliquei neste questionário e vamos abri-lo primeira coisa que ele vai fazer ele vai fazer um download deste questionário notamos que já estamos com a versão 82 que nesta fase a gente tenha bastante atenção de como utilizar este aplicativo porque vai servir de base para o trabalho final como um todo bom foi descarregado com sucesso foi feito download e clique em voltar pronto já agora já temos o questionário pronto vamos clicar para abri-lo pronto cada equipe vai receber um nome de pesquisador tá certo um login de pesquisador a gente vai passar para vocês pronto inicialmente como é um treinamento a gente vai colocar pesquisador00 e a senha é um dois três quatro cinco seis senha tá ok a gente vai entrar Agora vamos iniciar uma pesquisa propriamente dita. Eu vou clicar em novo ou nova pesquisa. Ele vai mostrar o início da coleta na sua primeira etapa, tá certo? Então você vai prosseguir. Como é a primeira vez, ele vai pedir que selecione alguns dados, como a região de estudo, no caso, a nossa, é, região Nordeste. Vai pedir a unidade federativa, Alagoas, Vai pedir a cidade, que é Maceió. O, setor, o código do setor censitário. Aqui já está, já está mostrando todos os setores selecionados da cidade de Maceió. Eu vou pe pegar o, esse primeiro setor, o 14. Ele já mostra também o que? a quadra, tá certo? Quadra 1, 2, 3 ou 99. Aqui no caso gente vou trabalhar com a quadra 2. Ele vai mostrar a face, as faces, dessa, desse setor, então vou iniciar com a face 1 eu vou seguir digite o número da edificação eu estou fazendo a pesquisa então cheguei em determinada casa ou edificações, edificação eu vou identifiquei que aquela casa é número 30. Pronto. Eu vou... Seguinte. É... Aqui há alguma observação. Caso a casa não tenha número, você bota. SN. Certo? Ou sem número. Ou a casa está com o número apagado. Alguma forma de observação para os pesquisadores ao acessar ter noção de que está sendo colocado, tá certo? isso vai facilitar muito a vida dos pesquisadores depois vamos clicar em seguinte bom, você tem vários tipos aqui de edificação vamos iniciar pelo mais simples que é uma casa do tipo residência, certo? Então, vou, seguinte. Observar se a casa está dentro da rota ou fora da rota, né? Vamos, dentro da rota? Eu vou prosseguir. Ele pergunta se quer continuar aplicando em outra casa. Logicamente sim. Vamos para questionário em outra casa, tá certo? Dessa vez a gente vai pegar um edifício, por exemplo. Então, chegamos na porta de um edifício, esse edifício é número 12. É, aqui no caso, se você quiser pode identificar aqui, edifício. Prosseguir. É o tipo, é um prédio. Tem uns detalhes aqui, no caso de prédio, ele vai procurar saber quantos números de torres tem. Geralmente é, dependendo do local geralmente não dependendo do local vamos dizer que esse edifício tem duas torres. Ok? Então, números de andares. Vamos dizer que cada torre tem quatro andares. Números de apartamento por andar. Vamos dizer que seja. Quatro apartamentos também por andar e ele está dentro da rota sim pronto e aí a gente vai continuar aplicando continuar aplicando digite outro outro outra casa outra residência se não tiver alguma observação pode seguir em frente é uma residência também da rota, sim. Outra residência, é, no caso aqui, seria um comércio. Comércio: a gente não vai utilizar tá? para o nosso estudo, então vamos. Ao seguinte. Ele está dentro da rota também. Ele já pergunta se continuar aplicando. Sim. O quinto. Digite o número da edificação. Seis. Sem número. Essa edificação. E vamos colocar outras edificações, como escolas, igreja, etc, também que não vai participar, mas é interessante a gente assinalar isso aqui dentro da rota. Continuar aplicando, sim. Ou seja, a gente vai continuar aplicando até o vigésimo. O dispositivo ele cria um ciclo de registro, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver o 3. Vou em frente. Seria uma casa em reforma ou em construção. Também não conta. Dentro da rota também. Vamos dizer que aqui seja a vigésima casa. Ou vigésima edificação a gente clica em seguinte aí ele pergunta chegamos ao final avance para finalizar e guardar as entrevistas na nossa base de dados então vamos lá seguinte salvar e sair pronto já está registrado todo o Está registrado todos os registros que a gente acabou de fazer, tá certo? Nesse caso aqui, a gente se clicarmos aqui, a gente pode editar aqui. Ó, e em seguida, você vai enviar. Então, vai receber um alerta que for enviado com sucesso. A partir desse momento que você envia, no final do dia você já vai para casa você envia esses dados como acabamos de fazer tá certo? é necessário internet durante a pesquisa não é necessário porque os dados fica guardado neste dispositivo agora na hora de enviar é claro que você vai precisar da internet tá ok bom espero que tenha servido de base e qualquer dúvida a gente vai tirar pessoalmente. Ok? Muito obrigado.